Estamos aqui no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Metalúrgicos, junto com os trabalhadores da Avibras, protestando na Feira da Indústria de Defesa da América Latina, que acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira. São os trabalhadores da Avibras que estão em luta há mais de um ano na defesa dos empregos e dos direitos e estão em greve porque estão há mais de seis meses sem receber os seus salários. Junto a isso, a nossa luta contra a venda da Avibraz, a gente viu a Avibraz divulgando que está vendendo o seu controle acionário para países da Alemanha ou dos Emirados Árabes, nós achamos que isso fere a soberania nacional do nosso país e nós não podemos deixar que a principal empresa do setor de defesa do nosso país seja vendida para o capital estrangeiro. E Nós estamos aqui também para cobrar do Ministério da Defesa, para cobrar do Governo Federal que Lula estatize a Avibras e a coloque sob o controle dos trabalhadores. Nós exigimos que Lula sente com o sindicato para discutir a situação desses trabalhadores da Avibras. Não dá mais para ficar sem salário, não dá mais para ter a ameaça do desemprego, não dá para ver a Avibras querendo ser vendida e não dá para o governo federal virar as costas para os trabalhadores. Por isso nós exigimos Lula estatize a Avibras e a coloque sob o controle dos trabalhadores.